Olá, eu só gostaria de chamar a atenção para um pequeno ponto do discurso de ontem, dia 21 de junho de 2013, da nossa querida presidenta, onde ela afirma que as vozes das ruas devem ser ouvidas. Muito bem, senhora presidente, agora explique-nos, por favor, por que é que o vídeo oficial do seu pronunciamento no YouTube está com os comentários desativados, assim como as classificações de gostei ou não gostei também estão desativadas. Não é contraditório? Isso não seria uma contradição gravíssima? Como a senhora afirma de que vocês querem ouvir as vozes das ruas se, simultaneamente, no seu primeiro grande pronunciamento a respeito dos fatos, a senhora omite o nosso poder de comentar e de classificar? Nós estamos olhando essa contradição. O povo está prestando atenção nessas contradições. A hora de vocês vai chegar.